Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal, canal Diego Lima Excursões Internacionais. Para você que é a primeira vez que está chegando aqui, é... seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu vou apresentar aí para você que chegou aqui, é de certo in... algum interesse em saber sobre viagem para Dubai e Tailândia, né? Eu vou estar tá passando aqui um pouquinho <risos> detalhadamente. É o resumo da viagem que a gente tem preparado agora para novembro de 2021. Né? Agora eu comecei aí uma parceria com a Avô e Viagens e agora não estou mais sozinho no, no mercado, né? Para quem viajou comigo os últimos seis anos antes da pandemia, sabe que eu trabalhava sozinho e agora eu tenho uma, uma parceria com, com a Avô e Viagens Franquias. E vou apresentar para vocês um pequeno detalhes aqui, a, a, a viagem, essa viagem que para mim eu costumo dizer que é a, a cerejinha do bolo do ano, né e principalmente este ano de 2021 que vai ser muito especial, vai ser a, a primeira viagem que a gente vai estar tá fazendo após a pandemia, a viagem internacional, né a última que eu fiz foi em fevereiro de 2020, um mês antes da 20 dias antes de iniciar a pandemia e, e parar todo, todo o mundo, né? Do turismo nacional e internacional. E vamos começar agora, em novembro, 9 a 25 de novembro, vamos para Dubai e Tailândia. Eu já começo mostrando para vocês aí, com, esse, com essa, essa imagem que vocês estão vendo, esse, essa magnífica nave, <risos> que é... O A380 da Emirates é com essa aeronave que a gente faz o nosso voo Guarulhos para Dubai. E de Dubai para Tailândia e da Tailândia para Dubai e de Dubai para Guarulhos a gente faz o voo com a Emirates nesse A380 maravilhoso que é uma prestação de serviço magnífica. Não é querer fazer propaganda da marca, não, mas é que a, a empresa em si realmente é um show. A aeronave é um show. Né? Já essa, essa é a quarta turma que eu vou estar tá levando para Dubai, Tailândia. E é nessa aeronave aí que a gente vai estar tá fazendo a viagem de Guarulhos para os Emirados Árabes. É, dia 9 de novembro, saída ou bem de Campo Grande MS, que é uma turma que de Campo Grande, que já segue os trabalhos, né? A gente coloca que é de Campo Grande, que a, a sede da Voi é em Campo Grande, mas a gente atende a todo o Brasil. Então, o dia 9 de novembro, você sai da sua capital, né? a gente colocou aqui de outras capitais também, para se reunir, para o grupo se reunir em Guarulhos, comigo, tá? Se Deus quiser, eu vou estar tá aí com essa turma. É, o, o nosso voo, por mais que a gente chegue no dia 9, final do dia, no, no aeroporto em Guarulhos, o nosso voo é no dia 10, a primeira hora da, da, do dia 10, que é 1h30 da madrugada. Então, normalmente nós vamos procurar que os voos que saiam de outras capitais, que saem de Campo Grande, que cheguem no final do dia e estejamos todos, né, mínimo, tem que estar mínimo 3 horas antes no embarque. Então, para uma e meia da manhã saída do nosso voo, uma e meia da manhã já do dia 10 de novembro, a saída do voo para Dubai, tá? E no mesmo dia 10 de novembro a gente chega em Dubai, nosso voo sai de uma, é, uma e meia da manhã de Guarulhos e chega aproximadamente às 22 horas da noite, isso nos dias de hoje, eu tô gravando esse vídeo agora no mês de abril, salvo que mude algum horário na grade de horário a priori, é esse o horário, tá? A gente sai uma e meia da manhã de São Paulo e no mesmo dia 10 de novembro, 10 horas da noite, nós chegamos em Dubai Aí vai ter a recepção do grupo no aeroporto, com assistência do guia local em português e o traslado, traslado do grupo para o hotel, check-in e pernoite No dia seguinte, nós vamos visitar essa magnífica capital do mundo aí que é essa capital famosa, mundialmente famosa que é Dubai mas vamos passar o dia todo visitando Dubai, a parte antiga, a parte moderna, fazendo um city tour aí pela cidade para conhecer um pouco mais sobre essa é, majestuosa cidade. Né? Aqui no meio tem uma torre, que é a torre Burj Khalifa, né? que a turma já ouviu falar. Ela está incluída no circuito, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa visita na torre Burj Khalifa. Então, no primeiro dia, a gente já faz a visita, o City Tour, no primeiro dia, não, né? Chegamos à noite e no dia seguinte a gente visita, faz um City Tour por Dubai. Visitando aí o Museu de Dubai. Nesse dia, para ser mais prático, o almoço está incluído no pacote. E, diga-se de passagem, come-se muito bem, tá? Pessoal, eu sempre, eu sempre costumo dizer que não, não, não esperem pelo feijão com arroz. <risos> Mas tem de tudo, salada, é, macarrão, tem arroz também, tem carne, tem frango, tem de tudo, tá? Então, assim, a pessoa, o pessoal, é, a alimentação é muito boa tá, em Dubai. Esse almoço incluído aqui é, é tipo buffet, tipo self-service, tá? que está incluído no pacote, só não está incluída a, a, a bebida. Então, durante o decorrer do dia todo, a gente vai fazer visita na cidade de Dubai. final do dia, regresso para o hotel e pernoite. No dia seguinte, nós vamos sair um pouquinho de Dubai. Nós vamos para Abu Dhabi. Nós vamos visitar a cidade de Abu Dhabi, onde tem a, a famosa Mesquita Branca. Né? Esse, esse lugar é lindo, gente. É magnífico, é maravilhoso. É um show, as pessoas ficam encantadas com a estrutura dessa, dessa mesquita, a Mesquita Branca, que está em Abu Dhabi. Abu Dhabi se encontra a aproximadamente 140 km de Dubai, então é um dia que é muito bacana, a gente sai cedinho de Dubai, pega a pista, vai para Abu Dhabi, após uma hora e meia, duas horas, a gente já está já em, em, em Abu Dhabi, faz a, mesquita, faz a visita no interior da mesquita, tá? no interior da mesquita em Abu Dhabi, faz a visita, é, depois de finalizar essa visita, a gente dá uma voltinha ainda, faz um pequeno city tour por, por Abu Dhabi, é, até comento, eu peço para o guia levar a turma, leva a gente para tem um, um mercado, um mercado de, de tâmaras, é onde a turma já, já tem aí uma, uma primeira experiência com as tâmaras, né? Que é a famosa tâmara, tâmara Árabe é muito boa, né? Então a gente já vai ali no mercado, já faz uma comprinha de tâmara E no final, depois desse, dessa visita no mercado, depois da visita na mesquita, tem o um almoço também, né? Para nossa praticidade, o almoço está incluído, tá incluído no pacote. Só, e só não inclui bebidas. Ao final do dia, regresso para o hotel e regresso para o hotel e pernoite. No dia seguinte, dia seguinte, a gente vai visitar a famosa Torre Burj Khalifa, que é essa... Gente, esse prédio é gigante. Aí, como quando dizem que imagem vale mais que mil palavras, é disso que nós estamos falando. Olha só esse prédio a gente visita a torre Burj Khalifa, está incluído no, no pacote o ingresso para subir, subimos até mais ou menos na metade da torre, porque da metade da torre para cima é, são algumas residências privadas e hotel, o hotel Armani, está aqui na, daqui para cima do, da torre, é o hotel Armani, para quem já é somente para hóspedes, tá? Na Torre Burj Khalifa. Então a gente visita a Torre Burj Khalifa. Aqui embaixo na, da Torre Burj Khalifa é o Shopping Dubai Mall. Dubai Mall que é um shopping lindo, maravilhoso, completo. Então a gente dedica a parte da manhã a visitar a Torre Burj Khalifa. Sobe até na, na metade dela aqui para conhecer. E temos depois tempo livre para a turma passear pelo shopping Dubai Mall, que é um shopping maravilhoso. Aí aqui a mulherada pira. <risos> e eu costumo dizer que tem para todos os bolsos, tá? Não é porque estamos em Dubai que Dubai, ah, é tudo muito caro. Não, não é nada disso também não. É... Nesse shopping tem para todos os bolsos e todos os gostos. Tem lojas de souvenir também para quem quiser comprar uma lembrancinha já para tá, né? Tirando alguns compromissos da lista, tem também para estar tá comprando lembrancinhas aqui na parte de Debaixo do shopping do, do Dubai Mall, tá bom? Então, esse no dia 13, esse na parte da manhã, tá? É, voltando pro hotel, até depois do almoço, porque nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, nós temos na parte da tarde, o passeio pelo deserto em Dubai. Esse passeio também é uma coisa que é show de bola. Tá incluído no nosso pacote aí, o passeio pelo deserto. Mais um jantar, que é um jantar no, no acampamento, no meio do deserto. A gente visita o deserto no finalzinho do dia, aproveita o pôr do sol. Essa aqui é a primeira turma que eu levei para Dubai, que foram 42 pessoas. Essa aqui foi a última turma que eu levei em 2019. Nós estivemos nesse passeio. A noite é este, é este show, né? Tem um jantar, tem um show com dança típica, isso no meio do deserto, gente. É muito bacana, é uma experiência muito legal, muito top, vale a pena e tá incluído no nosso pacote, tá bom? No final da noite, após todo, todo essa, esse dia, né? Que na parte da manhã visitamos a Torre Bush Khalifa, o Shopping Dubai Mall, na parte da tarde, a tardezinha, pegamos o pôr do sol no deserto de Dubai... E aí no final do dia temos aí esse, esse jantar com espetáculo e regresso para o hotel para descansar. No dia seguinte, que é o dia 14 de novembro, nós temos a parte da manhã, após o café da manhã, é dia livre. Nós temos o dia livre, as pessoas já, já, já é o quarto, quinto dia já que estamos em Dubai, e nesse dia eu deixei a turma assim dia livre para cada um poder fazer o que, o que quiser fazer, passear ou descansar. Ou algumas pessoas normalmente vão para a praia, porque o hotel que nós estamos ficamos hospedados está próximo da praia. E a turma vai para a praia também. E nesse dia, à noite sim, nós temos um compromisso. Aproximadamente às 19 horas nós temos o jantar de despedida de Dubai. E esse jantar de despedida também tem o seu toquezinho muito especial, que é ao pé das fontes de águas, né? essa famosa fonte de águas, luzes e música, que é um show que tem a noite toda, e o nosso jantar de despedida de Dubai é ao pé dessas fontes, essas fontes estão junto ao Burj Khalifa, a torre Burj Khalifa, o shopping Dubai Mall, e nós estaremos ali para despedir de Dubai em um jantar do ladinho dessa Dessa fonte de águas, onde vocês estão vendo aqui, está vendo a turma? É, aqui eu tenho uma foto, essa aqui. Estamos aqui no restaurante e ali ao fundo está. As fontes de luzes, águas, que é um show, é um espetáculo. Enquanto a turma tá aqui comendo, a gente tá ali assistindo esse show de águas. É muito top. É a despedida de Dubai. No próximo dia, tchau Dubai, foi bom, valeu. <risos> Vamos para Bangkok, na Tailândia. A hora marcada, aproximadamente, normalmente o voo é à tarde. Então, a partir da manhã, o pessoal aí tem um tempinho para dar uma organizadinha na, na bagagem para a gente ir para o aeroporto, tá? No dia 15 de novembro. Então, deixamos Dubai e vamos para Bangkok, na Tailândia. Nós chegamos no mesmo, no mesmo dia 15 de novembro. Saímos dia 15 de novembro à tarde e dia 15 de novembro à noite, acho que se eu não me engano, uma, umas 22 horas da noite, nós estamos já em Bangkok, na Tailândia, no dia 15. E no dia 16, que já é o dia que estamos fazendo visitas na Tailândia, o dia 16 de novembro, nós fazemos visitas em alguns templos, os, os mais famosos templos dentro de Bangkok. Visitamos também o Palácio o palácio do Rei, em Bangkok, é o exterior né, do Palácio do Rei. Visitamos o Buda de Ouro, que é o famoso Buda de Ouro, em Bangkok. Palácio Real e o Templo do Buda Esmeralda. Então, nós estamos na parte da manhã até aproximadamente umas duas horas da tarde visitando os templos e o palácio em Bangkok. É uma, é uma visita muito bacana porque a gente está andando dentro de Bangkok e conhecendo esses lugares que são, é, eu costumo dizer que é outro mundo, literalmente, como a, a frase que eu digo, viajar é conhecer mundos diferentes, é disso que eu tô falando, conhecer Bangkok é muito legal. No final do dia, no final da tarde, eu procuro que a turma passe o tempo livre no Shopping MBK, que é um shopping que tem mais ou menos uns seis andares de lojas de coisas da Tailândia e importados e enfim, aqui a turma também a adora, porque a Tailândia, a questão de compras, os preços são mais acessíveis do que Dubai e aqui a turma também gosta muito de fazer essa visita aqui. No finalzinho do dia, depois de visitar Bangkok, depois de visitar o, o shopping MBK, a gente regressa para o hotel per noite. Olha aí o Buda de o Buda do Ouro, Buda de ouro né? que é, a gente faz a visita dentro desse templo e faz a visita, conhece essa, essa imagem toda em ouro, pessoalmente, aqui ao vivo, ao vivo e a cores. No dia 17 de novembro, após o café da manhã, a gente vai dar uma escapadinha de Bangkok. Vamos sair de Bangkok, mais ou menos 80 quilômetros de Bangkok. Vamos visitar o famoso mercado flutuante, né? que é aquela feira que vocês veem nos documentários, aí, que passa no Discovery, no History e tal, mostrando aquele mercado flutuante na Tailândia. Nós vamos visitar esse mercado flutuante e vamos também dar uma passadinha aonde o trem passa dentro da feira, que é uma experiência magnífica também. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem toda uma feira aberta e é, e é o trilho do trem. E o trem passa a cada duas horas. Ele passa aqui no meio. A turma tem que fechar a feira. O trem passa no meio e o trem passa. E depois a turma reabre a feira. E isso é muito bacana. E a gente vivencia essa experiência aqui nesse mercado. É muito bacana, muito legal essa feira. Top também, digno de ver. Depois de fazer essa visita nesse, nessa feira, que o trem, o trem passa dentro da feira, nós vamos para o, aonde está localizado. O mercado flutuante no mercado flutuante, gente, é uma feira mesmo. Literalmente é uma feira que tem de tudo: tem comida, tem bebida, tem, tem souvenirs. tem Você pode comprar de tudo nessa feira. E inclusive o nosso grupo é, faz um passeio, né? Tá incluído na nossa programação. A gente divide o grupo, o grupo a cada três, quatro pessoas. Entram, pegam uma canoa dessa daqui com, com canoeiro, né? Lógico. E, e fazem a visita dentro da feira, é muito bacana, eu peguei uma foto aqui da última viagem que nós estivemos com essas duas passageiras minhas, que são de Curitiba, <risos> são do Paraná, e, e tá aí, a gente tá participando, fazendo um passeio pela feira, elas aproveitando também, compraram alguns souvenirs, muito bacana, depois, depois de visitar Bangkok, esses, esses dias de Bangkok. No dia 18 de novembro, a gente deixa Bangkok e vamos para o norte da Tailândia, literalmente o extremo norte da Tailândia, onde a gente vai visitar Chiang e Chiang Mai, que é onde estão os famosos Templo Branco, o acampamento das mulheres girafa e o, o, o vilarejo das mulheres girafa e o acampamento dos elefantes. Então, nesse dia 18 a gente pega um voo de Bangkok, e subimos para o norte da Tailândia, chegando em Shanghai, quando a gente chega em Shanghai, a gente já tem uma, uma pequena visita turística, já um pequeno city tour uma vez que sai do aeroporto, que é visitar o triângulo de, de, da fronteira desses três países, né? tirei até uma foto da placa aí, que estamos aqui na, na, na divisa de três países, Myanmar, Laos e Tailândia, então, estamos assim, realmente bem no extremo norte da Tailândia mesmo. A gente faz essa visita aí. Essa visita, outro lugar que temos lá também, é o Templo Azul, que a gente faz a visita. É um templo lindo. Tem é, é, umas estruturas que eu, eu fico encantado com, com a arte ou, e, e todo como eles construíram isso, gente. É, são milenares. E olha esse, esse, esse templo, que coisa linda. E a gente visita ele também ali em, em Shanghai. Uma vez visitado aí também, no dia seguinte, dia 19 de novembro, a gente já sai pra, de Chiang Hai para Chiang Mai. E antes de sair de Chiang Hai, a gente visita o famoso Templo Branco, que é essa coisa magnífica que está aí atrás de mim, gente. Isso é lindo, lindo, lindo. Lindo aos olhos de se ver ao vivo. É muito maravilhoso. Esse é uma beleza radiante esse templo, o Templo Branco. Então, a gente visita o Templo Branco. Uma vez que faz essa visita neste templo, na parte da manhã, a gente já pega a pista e vamos para Chiang Mai. Já em Chiang Mai, no dia 20 de novembro, no dia seguinte, a gente faz a, a visita no, no famoso acampamento dos elefantes. <risos> É muito bacana, é uma experiência muito legal. Você uma das passageiras que estava ali participando de uma apresentação do, dos elefantes né? para o público. E você pode estar aí interagindo com, com os elefantes. É muito bacana, gente. Uma vez que visita o acampamento, vamos fazer também a visita no mundialmente famoso o acampamento das mulheres girafas. Gente, isso aqui é uma coisa linda de se ver. É... Eu, é o, o que eu costumo dizer, que é outro mundo é, só visitando para você saber, entender, saber da história, né? saber o porquê elas estão ali. Do, é, é muito interessante a história delas. Aí o acampamento das mulheres girava. E aonde está localizado o acampamento é muito, é muito bacana. Então tá aí a turminha que a gente estava, a nossa, a nossa guia. Apple. Muita gente fina, gente finíssima estava com a filhinha dela, esse dia ela pediu autorização para o grupo para levar a filha dela porque tá, não, podia, não tinha com quem deixar a filhinha e as meninas ficaram encantadas com ela trazendo a filha dela, foi muito bacana esse dia. Enfim, visitando aí, no, uma vez que a gente visita o, o, o acampamento dos elefantes, visita o, o, o vilarejo das Mulheres de Girafa, o almoço está incluído, é um almoço self-service. Gente, vocês podem ver, tem de tudo, tem uma variedade, é muito legal, muito bom. E também pode estar tá, tá passeando tá, de, de elefante no acampamento dos elefantes, tem a possibilidade de fazer o passeio num, em um elefante dentro da floresta, é muito bacana. Temos aí também mais uma foto, né? Essa, essas pessoas, essas mulheres têm uma, uma história incrível, né o mundo conhece pouco, conhece mais imagens, mas quando você vivencia e vai pessoalmente é, é muito mais interessante, principalmente o local onde elas estão, é, onde elas vivem, só indo para saber, gente, eu vou deixar aí uma incógnita para quem vier comigo. <risos> Dia 21 de novembro, após o café da manhã, a hora marcada, tra traslado do grupo para o aeroporto. Nós vamos sair do norte da Tailândia e vamos literalmente para o extremo sul da Tailândia. Gente, vocês estão vendo essa viagem? A gente sai... Depois de visitar Dubai, quando a gente põe o pé na Tailândia, visita Bangkok, que está no centro da Tailândia. Subimos para o norte da, da Tailândia, Shanghai, Chiang Mai, e depois a gente desce extremo sul da Tailândia para a famosa Phuket. A ilha de Phuket. Vamos visitar as famosas... O que, que a gente vai fazer em Phuket? Vamos visitar a praia. Vamos descansar um pouco e visitar algumas praias. Né? E em Phuket, no sul da Tailândia que é uma, uma das placas que tem ali onde a gente, uma vez que a gente sai do aeroporto já dá uma chegadinha num no, no templo gigante que tem numa, no alto de uma montanha onde tem um Buda que chama Big Buda e a gente dá uma subidinha lá que é o ponto de Phuket muito bacana e no dia 22, no dia seguinte dia 22 a hora marcada cedinho a gente sai cedinho do hotel para ir, tem o, tra, o traslado né, do grupo, do sai do hotel para a Marina, Marina de Puquer, para a gente pegar uma lancha, para ir visitar as famosas ilhas Pipi. É o dia todo, tá gente? O dia todo de passeio visitando as ilhas. É uma prestação de serviço magnífica. A lancha na qual atende o grupo é magnífica. A prestação de serviço deles é estupendamente, é cinco estrelas a atenção deles nesse passeio. Para visitar as Ilhas Pipe. Nas Ilhas Pipe, a gente visita umas quatro, cinco ilhas durante o decorrer do dia. tá? É, aqui a foto de uma delas. É, a gente visita é, a famosa Ilha Pipe, que é linda, maravilhosa, é um paraíso, é uma coisa de outro mundo. A gente visita a Ilha Pipe. Essa é outra ilha que peguei um pedaço de foto aqui. É aonde nós almoçamos, né? E passamos o resto, ficamos aqui mais ou menos até umas três horas da tarde. E pegamos já o barco, a lancha de volta para Pukê. Então é o dia todo de visita na ilha. No dia seguinte, dia 23 de novembro, eu deixo livre a turma para descansar. Esse aqui é um dia antes da, de vir embora, né? Já para o Brasil. Então, esse dia é um dia livre, é onde o pessoal pode estar descansando, aproveitando do resort, porque neste dia nós estamos hospedados em um resort próximo da praia. A pessoa pode ficar desfrutando do resort, pode desfrutar da praia. né? Onde nós estamos localizados fica em Patom Beach. Por que Patom Beach? Patom Beach é uma das regiões assim, mais top em questão de de tudo, é que tem de tudo, restaurantes, bares, shopping, lojas, vida noturna, tem a praia que é top, então assim, é, um, é um, loca um local extremamente estratégico para nós turistas passarmos aí os dias, então é onde nós vamos estar hospedados, tanto do dia que a gente vai estar tá fazendo a visita na, nas ilhas, né como esse dia livre, nós vamos ter essa possibilidade de estar tá aí ao pé de praia também, aproveitando da praia Patom Beach, tá bom? No dia seguinte, dia livre até o horário do traslado. Se não tiver mudança de grade de horário, né? Normalmente o nosso traslado é às 19 horas do dia seguinte. Então a gente tem aquele dia livre e, literalmente, se não tiver nenhum horário, o segundo, esse dia também, dia 24 de novembro, também temos livre até às 19 horas. 19 horas é o traslado do grupo. Porque o nosso voo está previsto para meia-noite e meia, já do dia 25 de novembro, né? Já passou aqui meia hora do dia 25 de novembro o nosso voo de Phuket para Dubai, tá? A gente não sai de Phuket e vai para Bangkok, não. A gente sai de Phuket diretamente para Dubai, Dubai, Guarulhos e Guarulhos para a sua capital. Tudo isso acontece no mesmo dia 25, tá, gente? É, a questão de fusos horários nesse dia é uma loucura, porque a gente sai meia-noite e meia de Phuket, da Tailândia, chega 7 horas da manhã em Dubai, nove e meia da manhã é o voo de Dubai para Guarulhos, e chegamos em Guarulhos 5 horas da tarde. E nesse mesmo dia, cada um pega o seu voo para a sua capital e retorna para sua casinha, enfim, dos nossos serviços. Oh, tudo que é bom dura pouco. <risos> e aqui se passaram praticamente 17 dias de circuito, família. Tem algumas observações, né, nesse arquivo que eu estou apresentando para vocês. Esse arquivo também ele está em PDF abaixo aí no vídeo, tá? A hora que você sair do vídeo você vai ver que aí embaixo aí fora tem um link. Você clica nesse link e vai abrir este arquivo que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Esse arquivo ele está bem facinho aí em PDF para vocês abrirem para também poder poder estar tá enviando aí para seus amigos, ou familiares, alguma pessoa que esteja interessada em fazer essa viagem, tá? E nesse PDF a parte de toda essa programação que eu mostrei para vocês tem algumas informações mais relevantes, né? Peso de bagagem, documentação. É, o que que você leva mínimo para os seus gastos pessoais para esses dias de viagem? Mínimo que a gente diz, mínimo, mínimo, Falar, ah Diego, eu não gasto muito, eu quero só passear e bater perna, quero desfrutar da viagem, eu não sou muito de comprar muita coisa, mínimo 1.200 dólares é suficiente, porque você divide aqui 300 dólares, 400 dólares, você vai estar tá usando em Dubai, e, e o resto você vai usar na Tailândia, tá? Esse aqui é um mínimo, tá, família? É um mínimo. Volta a repetir, mínimo. Sempre que você puder levar mais, é bom, porque a parte do... A parte do dinheiro, eu sempre comento com a turma que tenha seu cartão de crédito internacional desbloqueado para qualquer eventualidade que possa surgir, ou uma comprinha, algum capricho que seja algum valor a mais que deixe você sem, sem esse dinheiro efetivo, né? Então você usa o cartão de crédito também, para as lembrancinhas, para algumas refeições que não estão incluídas no pacote, né, enfim. O que está incluído no pacote, né, toda a informação do que está incluído no pacote, que é o voo da tua capital para Guarulhos, todos os voos internacionais, Dubai, Bangkok, Dubai, Guarulhos, o voo dentro da Tailândia, né, que é Bangkok, Shanghai, Chiang Mai e Pukê as taxas de, de embarque estão incluídas, os traslados, aeroporto, hotel, as 14 noites de hotel são em hotéis 4 estrelas superior com café da manhã, tanto Dubai como na Tailândia, tá? Em Dubai tem almoço incluído, em, um almoço, né? Incluído. Em Abu Dhabi tem um almoço incluído, aí tem também o jantar de despedida que está incluído no pacote, tem o jantar no acampamento no deserto com a visita do, do o passeio do deserto que está incluído, o ingresso para entrar, para subir na torre Burj Khalifa está incluído, o ingresso para visitar o museu de Dubai também está incluído, o ticket de passeio em uma barca que a gente faz o traslado dentro de... Nesse primeiro dia de visita na, em Dubai tem um, um passeio em uma barca que a gente atravessa dentro de Dubai para fazer a visita na Rua do Ouro, que a gente visita a Rua do Ouro. E tanto Dubai como Abu Dhabi, nó, nós temos aí o transporte exclusivo para o nosso grupo com um guia em português que vai estar tá atendendo a gente todos os dias em Dubai, tá? E mais o City Tours que é o que está incluído lá na, nessa, nessa programação. Na Tailândia, também, transporte com ar-condicionado e guia local em espanhol. Mas esse espanhol, ele é meio portunhol, tá? A guia que atende a gente, ela fala meio portunhol e a turma se entende muito bem, é, muita simpatia e é, nós entendemos bem também o espanhol. Não, não, nós não sofremos não com a, com a visita, tá? A gente entende tudinho, bonitinho e tudo perfeito. É, na Tailândia também as visitas nos templos, né, que estão sinalizadas no circuito, porque todo templo tem o um ingresso E esses ingressos, ingressos estão todos incluídos na programação, tá tudo incluído no pacote tá? O City Tour com guia oficial na Tailândia Tem um jantar especial também, o último dia que a gente está em Bangkok À noite tem um show, um jantar show que é muito bacana, está incluído no pacote também as prestações de serviço de lancha com guia, que é para visitar as Ilhas Pipe, porque essa é uma prestação de serviço magnífica, gente, eu acho um show, acho espetacular para a gente visitar as Ilhas Pipe. Então tem essa prestação de serviço, que é o traslado do, do hotel para a Marina, de Phuket, a lancha que atende a gente, os guias, é né? muito bacana isso daí. Também tem o almoço, que está incluído na ilha, né? em uma das Ilhas Pipe, porque são, é um conglomerado de várias ilhas, e em uma das ilhas a gente tem o um almoço incluído. Um almoço meio rústico, porque é dentro da ilha, né? Mas está incluído esse almoço aí para livrar a gente aí também e tornar o passeio mais prático. Tá, também na Tailândia está incluída a excursão ao acampamento dos elefantes, ao vilarejo das mulheres girafa, que está um meio próximo do outro, mas é tudo que tem que pegar a estrada, tem que dar uma. uma tem uns traslados aqui que são bem importantes. E uma vez que você está dentro da Tailândia fazendo o circuito, você vê aonde é que, que, tá, que você investe, né? O todo o teu seu investimento. Esse, a visita no acampamento dos elefantes, no vilarejo das mulheres de girafa, o almoço que está incluído. Tudo isso é praticidade, tá, gente? Para tornar o passeio mais prático, tudo incluído para você não ter preocupação. E é uma coisa que eu venho trazendo já há seis anos, sete anos, atendendo os meus grupos, procurando o máximo de comodidade para o grupo, tá? Aí tem também na Tailândia ali o almoço, né? No acampamento do, dos elefantes, a excursão do mercado flutuante, o passeio na barca e no, nos canais, né? É, tudo isso é praticidade, gente, para você aproveitar o máximo o passeio, aproveitar o máximo a, a viagem. É tudo bem estudadinho para que, porque se deixar um um passeio desse fora, a pessoa chega lá e fala, ah, mas não tem esse passeio, não é a parte. Ah, mas não tem outro passeio, não. Esse você paga a parte. Gente, isso aqui tá tudo incluído, é tudo incluído no pacote para facilitar a tua vida. Seguro de viagem, né? Que eu já costumo dizer que a gente leva o seguro de viagem de enfeite. Não é para usar o seguro de viagem. <risos> mas todos temos, tá? Tá incluído no pacote a assistência, né? Que é a assistência de viagem internacional individual. Cada um tem o seu voucher. As taxas de envio internacional para pagar toda essa, todo esse serviço, para pagar todos os serviços em Dubai, pagar todos os serviços na Tailândia, todo esse envio de dinheiro envolve impostos. Está tudo incluído no valor, tá? É uma camiseta de, de recordação, uma camiseta que é até mesmo um dos dias, eu peço para a turma, gente, ó, amanhã todo mundo com a camiseta. Então, todo mundo usa a camiseta nesse dia para facilitar também. As mulheres gostam muito porque não tem aquela dúvida de, ai, que roupa eu vou vestir hoje? Põe a camiseta que vai estar tá todo mundo igual e tá tudo certo. <risos> aí a gente põe aí um cordãozinho, um crachá para a turma se identificar no grupo. Assistência para o grupo de acompanhante para toda a viagem, nesse caso... Se Deus quiser, sou eu que vou estar aí mais uma vez com a turma, né? E se não me engano, Sal, se não me fale memória, essa vai ser a 43ª, já vai ser 43 excursões internacionais realizadas com essa. Então vem comigo, gente, cola em mim. <risos> é, acomodação em quarto duplo, o preço né? É em quarto duplo ou casal mas o preço é no individual, tá? O preço é individual. Outra coisa é que a pessoa queira ficar sozinho em um quarto aí tem o pagamento individual, que é um extra, né? Isso é um valor extra. Então a pessoa que tá interessada para Dubai é 349 dólares a mais do, dentro do pacote e para ficar na Tailândia hospedado sozinho num quarto é 778 dólares. Eu não não sou, eu sempre comento para a turma que Vale a pena você compartilhar o quarto com mais outra pessoa, normalmente a turma é, é muito bacana, a gente não tem essas dores de cabeça não. É, não inclui no pacote taxas turísticas, bebidas, gastos pessoais mencionados no circuito, qualquer entrada ingresso não mencionado no circuito, excesso de bagagem, né? as pessoas têm que ter cuidado com excesso de bagagem, qualquer outro gasto não específico no circuito, tá? gorjetas para motoristas e guias. Um referencial do trabalho, acompanhar o grupo pessoalmente, dando assistência durante toda a viagem. Esse aí seria, no caso, eu que estarei com o grupo. O investimento para desfrutar dessa viagem, gente, qual é o teu investimento? Isso aqui não é gasto, é investimento, porque você vai estar tá conhecendo mundos diferentes. O investimento é de 4.947 dólares, tá? a pessoa pode parcelar em 10 vezes. No cartão, uma entrada mais 30% do uma entrada de 30% do valor, mais 10 parcelas no cartão, tá? No cheque, no boleto, aí tem mais informações aqui referente a, a, a, ao destino também, como eu faço meu passaporte, não moro em Campo Grande, né? Porque algumas pessoas sabem que é, a gente é, tá mais ativo em Campo Grande, mas como é que se você é de outro, de outro estado, nós atendemos, tá? Atendemos todo o Brasil. A moeda local é em Abu Dhabi, que é o Dirham, o, o, o e a gente troca lá, pode levar dólar ou euro, tá? E troca pela moeda local. Na Tailândia, a moeda oficial é o, esse THB aqui, que é, é, é o BAT BAT tailandês. É, é uma moeda muito barata, tá gente? É, que é a o pessoa, pessoal que gosta muito quando está na Tailândia, quando troca os dólares, quando, tro, quando troca dólar ou euro pela moeda local, o pessoal fica faceiro, porque vem um bolo de dinheiro. <risos> então, na Tailândia, é, o, as compras, né, os gastos que o turista tem, já é um pouquinho mais em conta, tá bom? Aí tem mais informações, gente, seguro de viagem, que, né, das companhias aéreas, dos horários, normalmente a gente costuma mais agora, o pós-pandemia, né, que tem algumas mudanças de grade de horário que avisam em cima da hora, então nós, por precaução, 21 dias antes da viagem, a gente confirma para os passageiros os horários, tá, para a turma se programar. Então é isso, mais informações de reserva, gente, com a Voe Viagens ou você aí que tem... Procura aí próximo de você pelas redes sociais, sempre tem um, uma, uma empresa Voe Viagens mais próxima de você aí para atender. Para quem é de Campo Grande, a Voe Viagens está na Rua dos Vendas, número 618, no ITH Parque. Tá aí também o telefone de WhatsApp, telefone fixo da Voe e o nosso nossa logo de parceria, Voe Viagens by Diego Lima. Levando você para conhecer mundos diferentes. Então é isso aí, família. Espero que tenha gostado da apresentação. Quem quiser, entre em contato. Quanto antes entrar em contato, melhor. As vagas são limitadas, tá? Não dá para levar tanta gente. É, até por questões de qualidade também na prestação de serviço, tá bom? Quanto antes entrar em contato, antes começa a pagar a viagem e garantir a sua vaga. E como eu digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes e espero ver vocês aqui em Guarulhos, para gente fazer essa viagem magnífica. Fechou? Aguardo vocês aí, que eu vou estar tá gravando outros vídeos também de outros pacotes, tá bom? Repetindo, viajar é conhecer mundos diferentes. Tchau!